Sejam todos muito bem-vindos a Minecraft Utopia. Uma cidade onde o objetivo é se tornar o mais rico e descobrir o grande segredo do cofre do banco. Bom, isso é o que eles acham, pelo menos. Mal sabem toda a verdade. Com meus poderes, apaguei todas as memórias sobre mim. Mal posso esperar para ver aonde isso vai dar. <risos> Então tá bom, estou aqui na cidade de Utopia. O que é aqui? Eu, eu ainda não entendo muito bem como eu vim parar aqui, mas querendo ou não, eu não me lembro de muita coisa. Tem um local para gente morar agora e essa é uma coisa incrível. E ter essa cidade à disposição para gente agora vai ser a melhor coisa de todas. Eu não sei muito bem como funciona esse local aqui. Ele é meio antigo, mas é meio moderno ao mesmo tempo, mas desamparada essa cidade não é. Querendo ou não, a gente já tem várias coisas. Tem até um hospital aqui. Olha que incrível. Também tem um caldeirão, uma loja diferente. Tem um... Um prédio gigantesco lá. Olha, tem uma casa em formato de picareta e minério. O que será que é esse lugar? Eu vou entrar, D dá licença. Tudo bom? Oi, meu nome é Lajota. O, o que é aqui? Oi, eu sou a Ana. É um prazer te conhecer. Oi, Ana, tudo bom? O, o, o, o que é aqui? E pra prazer, eu sou Lajota. Nossa loja será aberta em breve. Fique atento, hein? Tá, tá. Tchau, tchau, boa tarde. Então, aqui é um local que ainda não está em funcionamento. Acho que está arrumando as coisas, né? Bom, pelo menos o dia de descobrir, as pessoas aqui falam, né? Então, conhecemos a Ana. Uh, boa tarde, senhor. Tu tudo bom? Eu me chamo Lajota. O que é aqui? E, e aonde eu posso conseguir ajuda? Eu sou, eu sou novo aqui. Me chamo Gabriel. Tá, prazer, Gabriel. Seja bem-vindo à cidade de Utopia, Lajota. Vá para o banco e lá você irá conseguir ajuda. Uh, tá bom, muito obrigado, tá, Gabriel? Muito obrigado mesmo. Tá, pelo menos eu já consegui perceber que as pessoas daqui são boas. São, são pessoas legais, estão dispostas a ajudar. A questão é... Isso aqui é o banco, né? Querendo ou não, tem um sinal de dinheiro gigantesco e... Tem ouro. E tem seguranças. É, eu, eu vou concluir que aqui é o banco. Que cidade estranha. Eu preciso descobrir onde eu posso arrumar um local para morar, onde conseguir alimento e... Será que tem emprego aqui? Bom, uh, dá licença. Tudo bom, seu guarda? Tudo bom? Nossa, que, que local diferente, né? Muito bonito, né? Dá, dá licença. Opa, boa tarde. Tudo bom com o senhor? Sim, pois não. Eu sou o Huberto à sua disposição. Então, Humberto, eu sou novo na cidade. Como eu posso conseguir um trabalho, uma moradia, coisas para comer ou algo do tipo? Como funcionam as coisas aqui? Você pode me ajudar? Seria bem vindo à cidade. O gerente do banco, o Luiz, irá te ajudar. Entre nessa sala que estou e suba o elevador. Uh, ok, sem problemas. Muito obrigado, Humberto. É aqui a entrada? Deixa eu ver. Não, não, não é aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tá, eu acho que é aqui, então. Dá, dá, dá licença, tá? Ele, ele deixou entrar tá? aqui. Tem uma cozinha, eu acho que dá é por aqui. Elevador, elevador, aqui elevador. Tá, aqui estamos. Agora só tem que achar o gerente do banco. Luiz, você tá aqui? Não. Onde será que ele tá? Ah, ele, ele tá aqui. Oh, dá licença, Luiz. Tudo bom Pra, pra... Prazer, dá licença eu, eu me chamo Lajota e o Humberto falou pra eu vir aqui falar com você Olá, sou o Luiz, o gerente do banco Se tiver alguma dúvida ou algo em que posso lhe ajudar, basta me avisar Então, eu queria saber como que funciona pra eu ter uma moradia na cidade Um emprego, é, conseguir alimento e tudo mais eu, eu sou novo aqui Eu acho que eu sou um morador daqui Eu não sei se eu posso morar aqui Precisa preciso de ajuda Você pode me explicar as coisas? Para começar sua jornada em utopia, tem uma sala no térreo Com uma carteira pra você Nela contém dinheiro para você poder sobreviver por agora Sério? M muito obrigado, Luiz. Muito obrigado mesmo. Eu já vou pegar ela, tá bom? Mas antes, é e pra eu ter uma casa, um emprego, como que funciona? Perfeito. Para ter uma casa, basta fazê-la fora do círculo gigante de pedras. É bem fácil vê-lo. Sobre o resto, você irá descobrindo aos poucos. Então, muito obrigado, Luiz. Foi um grande prazer te conhecer, tá bom? Espera um momento. Uh, oi, pode falar, pode falar. Existe um segredo no cofre do banco e ele está à venda. Porém, volte outro dia pra perguntar sobre. Tá, Obrigado. Tá, então aparentemente eu posso morar em qualquer local, contanto que ele seja fora de um círculo de Muito obrigado, pessoal. Fora do círculo de pedra, né? E por aqui tem algum local no qual eu posso conseguir dinheiro. Eu, eu acho que era nessa sala aqui eu vi umas placas. Talvez alguma delas tenha o meu nome. Eu não sei como funciona. É, tem vários nomes estranhos, mas eu consigo ver o meu aqui, ó. Lgj, que ó, é o é um nome de verdade, mas todo mundo me chama de lajota, sabe? E tem uma carteira. Com 500 reais. Tá. Isso é ótimo. A gente já tem por onde começar, né? Querendo ou não. Já tá ficando de noite. Eu acho que eu vou passar essa noite aqui no banco, mas. Eu acho que o círculo de pedra gigante que ele tava falando é aquele ali, olha. Eu consegui notar que esse círculo dá a volta em toda essa área aqui da cidade. Então eu vou ter que escolher algum local fora dele pra poder fazer a minha casa. Tá. Então agora tem que esperar a noite passar, né? Bom, eu acho que não é só eu que tô muito animado com o começo de Utopia, né? Deu pra perceber que eu tô amando, né? Então se você também já tá gostando, se inscreve e deixa o gostei. Que se tiver muito gostei esse vídeo, a gente vai começar a postar dois vídeos por dia a partir de amanhã. Então se inscreve e deixa você gostei para apoiar, tá? Agora vamos esperar ficar de dia, né? Bom, já está de dia e agora eu quero continuar dando uma olhada nessa cidade. Eu quero saber o que tem aqui para fazer, né, querendo ou não. É uma cidade muito grande e vasta. Meu Deus, a loja da Pouque tem uns preços muito bom. Oi, oh. oi, oi, oi, tudo bom? Pra, prazer, eu sou, eu sou o Lajota. Sim, eu sou o É. Uh, quem é você? Eu sou o Lajota, eu acabei de falar. Ah, foi mal. Mano, você também tá perdido por aqui, tipo, não tá entendendo nada do que tá acontecendo? Eu acho que eu bati a cabeça, eu não sei dizer o que aconteceu. Tá, isso é estranho. Eu também cheguei aqui agora há pouco na cidade e, pra ser sincero, eu tô bem perdido. Eu ia perguntar se você sabia algum local pra eu morar. Mas então, acho que a resposta é não, né? Você não, não tá perdido sozinho, tá? todo mundo dessa cidade tá perdido. Cada um veio de algo diferente, eu vindo pro céu, eu caí no chão. Não, eu, eu, eu, conversei, eu conversei com o Gabriel ali da, lo, da loja de sorvete, ele não falou nada disso, só você que tá falando isso. Eu não sei, eu acho que eu, eu tô confuso ainda do, de tudo que tá acontecendo, eu tô recuperando a memória, mas... E aí, vai morar por aqui? O que, que você vai fazer? Eu, eu acho que eu preciso de alguma coisa que eu possa fazer também, eu tô mais perdido que você, eu imagino. Então, pra ser sincero, eu acho que eu vou. Eu não lembro de muita coisa fora do meu nome, então... Aqui parece um local legal. Eu, eu não vejo problemas aqui. É, uma dica pra você, vai lá no banco. Eu conversei com o gerente do banco, que fica lá no segundo andar. E ele me, me ajudou a conseguir uma carteira com dinheiro. Então, eu queria ir nessa loja da Pouque que você falou. Onde que fica? A loja da Pouque é aqui, ó. Vem cá. Ah. Mano, eu me interessei em algumas coisas aqui. Tipo, ah, isso o, o, daqui. Oi, POK, Prazer, eu sou o Lajota. O, o que, que você se interessou? Isso daqui. Aqui, ó. Uh, uma chave? É, mano, uma, uma chave... Ah, faz sentido, porque você tem uma roupa meio espacial, né? Você gosta dessas coisas, né? <risos> Pô, na verdade eu só tô impressionado assim Porque eu lembro disso daqui de algum lugar, mano E eu conheço isso E eu quero pegar, eu quero comprar Parece barato, só não tenho dinheiro algum, mano Olha, eu tenho dinheiro Mas eu acho que se você falar com, com o cara do banco Ele vai te emprestar esse dinheiro Ou dá, não sei se ele emprestou ou deu Fala com ele, se ele não te arrumar dinheiro Eu, eu, eu compro pra você, tá bom? Afinal, você é o meu primeiro amigo, né? Então acho que é legal a gente se manter unido nessas coisas Coisas. sim, é verdade, eu, eu sinto que eu já te conheço, véio. você parece uma pessoa muito legal, mano tamo junto, mas eu não sei se eu posso dizer o mesmo, não da parte de vocês legal, mas de conhecer você <risos> Bom, eu vou fazer tá, minhas compras aqui, tá? É, fala lá no banco, tá? Boa sorte. Tá, Eu vou lá agora, mano. Agora que você falou disso, eu tô interessado. Tchau, tchau. Muito legal esse Tuguinho, né? Por sinal, olá, Pouque. Eu só me apresentei, mas não não consegui falar com você. Eu tava falando com o Tuguinho, né? Tudo bom? Minha loja sempre renova os itens. Venha sempre checar. Sério? Tá, eu vou dar uma olhada em tudo. Muito obrigado. E oi, eu sou a Pouque. Ah, oi, eu sou o Lajota. Bom, aqui tem uma mochilinha. Hum, gostei. Essa chavinha aqui, comida. Tem uma galinha muito da hora. Eu quero essa galinha. Mas de depois diamantes e alguns colares e um livro e um saco de dormir. Tá, peraí, deixa eu pegar um pouco do meu dinheiro. O saco de dormir, pelo que eu vi, custa cinco. Eu consigo comprar um? Comprei! Tá, temos um saco de dormir. Dá para pegar uma balinha aqui? Ah, não dá. Essa mochila é legal, mas eu não sei se eu pego ela. Bom, porque eu vou dar uma olhada nas outras lojas. Depois eu volto aqui, tá? Muito obrigado. Querendo ou não, tem muitas lojas aqui, tem muitas coisas. Eu, eu, eu quero explorar mais lugares. Como por exemplo, o Gabriel aqui, ó. Que ele vende limonada. Eu, eu, eu, eu quero comprar uma limonada. Mas em outro momento, agora eu não tô com sede. Tem um correio. O que será que tem nesse caldeirão aqui? Olá, tudo bom? O que é aqui? Oi, eu sou a Janete, você é... Oi, eu sou o Lajota. Tenho muitas líquidas novas. Entendi. É, pelo que dá pra ver, tem bastante coisas sabendo aqui, mas... Eu vou dar uma voltinha, tá? Depois eu me decido se eu vou comprar alguma coisa. Prazer, Janete. Essa loja me deu um pouco de medo, sei lá o porquê. Tem uma outra loja aqui, ah... Uh... Dá licença. Tudo bom? Todos os anéis são incríveis. Ah, é uma loja de anel? É, eles são bem bonitos mesmo. E olá, como você se chama? Eu, eu sou o La Meus amigos me chamam de bruxa. Que criatividade. Não, né? Pois é, né? então. Oi, bruxa. Tudo bom? É, eu só tô dando uma olhada, tá? Uma loja de anéis, né? Por agora não. Obrigado. Olha só que legal. Eu achei um local que eu acho que é um restaurante. Afinal, tem um bolo no topo, né? Bom, vamos ver se tem é alguma coisa pra gente comprar para comer aqui, porque eu já tô começando a ficar com fome e eu queria sair um pouco da cidade para ver o que tem para fazer por aí. Uh, olá, tem alguém aí? Uh, olá. Bom, eu acho que eles estão fechados. Além daquela loja que a gente viu antes que estava fechada, essa loja de comidas que está vazia, também vi um posto abandonado aqui. Que estranho, né? De qualquer forma, a loja da pouco que vendia algumas comidas. Vamos comprar, então. Oh, oi de novo porque eu vim comprar alimentos. Pronto, uma nota de 50 conto por sanduíche de frango. Vamos ver se é bom. Ah, já serviu sim. Agora vamos sair um pouco da cidade e vamos achar um local para a gente morar. Então agora vamos sair da cidade. Olha, tem alguém. Oi, o, olá. Uh, tudo bom? Tu, tudo bom? Você mora aqui? Eh... Uh -huh. uh -huh. Digamos que não, ou sim, eu sou novo por aqui, quem é você? Oi, eu sou o Lajota, e quem é você? Eu sou a Poo, É. O que você tá fazendo aqui? Então, digamos que, para ser sincero, eu não sei. Mas eu tô explorando a cidade, procurando um local para morar. E você? Então, eu tava dando uma olhada nas lojas que tinha aqui ao redor. Mano, tá cheio de coisa para comprar aqui, velho. Pois é, tem muita coisa. Mas também tem umas lojas abandonadas. É a Poo, né? É. Mas eu comprei, ó, sanduíche de frango. Quer um? Mano. <risos> Ah. <risos> foi nessa loja aqui, né? Bem da boa ela, é, né? Exatamente. Oh, mas diz aí, você já explorou muito pelos arredores aí ou não? Então, eu dei uma olhada em algumas lojas, mas não todas. Eu acredito que tem mais coisa para descobrir ainda, mas no momento eu quero sair desse círculo aqui, ó, que eu falei com um cara que tava lá no banco, é, como é que é o nome? É Luiz o nome dele, ele é o gerente do banco e ele falou que para fora desse círculo de pedra aqui a gente podia fazer casa ou o que quisesse. Daí eu quero arrumar um local para morar, sabe? Tá bem da cabeça, eu não tô vendo círculo de pedra nenhum, não. <risos> é, anda assim, mas pra cá que você vai ver ali, ó. É, é, ah, tá, tá, tô vendo. Eu acho que eu tô vendo. Ah, ali, ó. Dá, dá pra notar que você é mirp, né? É, então, é... Eu também sou, eu também <risos> sou. Enfim, foi bom te conhecer lá, Jota, mas eu tô tendo que procurar algum lugar pra mim morar e também fazer meus itens. Qualquer coisa, você me dá um grito, viu? Vou botar por aqui ao redor. Tá, tá bom, igualmente. Tchau. Valeu. Bom, falar com esse Apu foi até que legal, mas como eu tava dizendo pra ele, eu quero ir atrás da minha base. Eu preciso de um local pra, pelo menos, poder sobreviver. Querendo ou não, eu tenho um saco de dormir e tenho, tenho sanduíche de frango, né? Então ter um local pra morar ia ser muito bom. Afinal, não é porque eu não lembro de tudo que em algum momento eu não vá lembrar das coisas ou que eu possa ver alguma maneira de, de ficar mais forte, conseguir mais dinheiro pra poder comprar mais comida ou outras coisas do tipo. Levando em conta aquilo que o Tuguin me falou e o que o Apu me falou, uma coisa é fato. Não sou só eu. Tem muitas outras pessoas que estão aqui e não tem as suas memórias. E isso deve ter algum motivo, mas por enquanto eu tô gostando daqui. Eu acho que eu vou aproveitar a estadia e eu acho que a primeira coisa que eu posso fazer é arrumar um local para morar e fazer uma casa. Caraca, Olha aquela montanha. Mano, ali deve ser legal. Aí, ó, O círculo de pedra acaba ali. Então daqui em diante já tá permitido morar Pelo que eu entendi, né? Olha, eu acho que eu quero morar aqui. Eu gostei desse local. Para lá tem um totem todo estranho. Aqui tem bastante flores, animais, árvores. Para lá tem uma montanha bonita. Bom, vamos começar então pegando essa árvore estranha aqui. Eu nunca vi esse tipo de árvore. Você não é normal? É uma árvore de palmeira. E vira tábuas normais. É, então pode ser essa mesmo. Se não me engano, aqui do lado, ali ó, tinha uma caverninha. Olha que passarinho fofo. Bom, nessa caverna a gente já pode pegar pedra e assim a gente pode fazer um machado bom pra arrancar essas árvores. Prontinho, picareta com madeira de palmeira. Com isso a gente faz uma picaretinha melhor. E agora a gente vai ter também uma fornalha e um machado. Acredito que pra começar a nossa vida aqui nessa cidade de utopia, isso é tudo que a gente vai precisar, né? Prontinho, só mais esse e... Esse Eita, tem mais aqui tiramos toda essa árvore aqui e esse saco de dormir. Dá para colocar ele no chão? Não bom, querendo ou não. Agora com isso a gente já tem pelo menos as coisas básicas para sobreviver. Agora a gente pode começar a ir atrás de fazer uma casa. E eu quero conhecer mais pessoas. Eu quero entender o que está acontecendo aqui na realidade. E obviamente o próximo episódio sai amanhã. Então já deixa o gostei e se inscreve se está curtindo a Utopia.